E aí, guitarrista, beleza? eu vou estar tá te passando aí o solo da música Deixa Eu Te Usar, da Sara Farias, ok? E eu vou estar tá deixando aí também um playback disponível assim como vocês pediram, ok? o que, que eu fiz para melhorar o, o treino de vocês? Eu peguei o trechinho da, da música, gravei aqui com os instrumentos, deixei ele seguido, tipo longão, com um áudio gigante. E aí você coloca ele, basta você ir executando ele direto e você vai treinando junto até chegar no final do playback, depois se for necessário de volta. Mas você consegue treinar com mais exatidão, ok? E repete várias vezes Olha, se você quer aprender guitarra do zero ao improviso aí, sem enrolação Eu diria até por atalhos, beleza? Se você quer aprender aí em menos tempo, né? Que eu sei que o tempo é corrido Então dá uma olhadinha no link da descrição aí Venha fazer parte da nossa família aí, Evolução Ok? Você não perde nada em participar com a gente lá O pessoal que já tá lá dentro tá gostando demais Então faça parte lá também e desenvolva aí ainda mais rápido Ok? Mais um recadinho, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e ative o sininho aí pra não perder as notificações. Então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Solo muito simples aí, né? Só que tem um ponto importante aí, OK? Primeiramente, a gente tá numa tonalidade de lá maior, então a gente vai buscar aqui na região da pentatônica menor de fá sustenido, né? Fá sustenido. Só que aqui depois é casa 12, OK? Porque o solo é um pouco mais agudo. A gente tem um outro fá sustenido aqui no começo do braço, mas a gente vai utilizar esse aqui. Então tá em fá sustenido. Basicamente o que a gente vai fazer é acrescentar uma nota na pentatônica. A gente pega essa notinha aqui, ó, no dedo 2, OK? Que é onde vai acontecer o bend. Agora, outro detalhe importante. No final, ele modula. O que é modulação? É mudar o tom da música dentro da música. Então, a gente começa em lá, depois ele vai para si e os acordes automaticamente vão mudar. Então, a última notinha que a gente vai fazer aqui é a hora da modulação. Se você for tocar na banda e não for modular, então você pode repousar em uma outra nota, ok? Uma que esteja dentro do acorde. Tônica terça ou quinta, são as três melhores notas para parar aí. Beleza? Então basta seguir pela tablatura aí, vai ser sucesso, tá muito fácil. Beleza? Então vamos lá. Essa aqui é a nota da modulação, ok? Então é importante que você saiba onde está essa notinha, certo? Agora um detalhe, né? na hora do solo você pode colocar um reverbzinho aí e uma distorção até um pouco mais acentuada, vai ficar legal, ok? Então é basicamente isso, é um solo bem simples, espero que tenha ajudado. Não esquece de baixar o playback aí que vai te ajudar bastante aí no seu auxílio. Mas é isso aí, então, um grande abraço e até o próximo vídeo.